Saga Feministos vs Petro. Ah, é vídeo do, mundo, do nosso amigo. Muito obrigado. Tchau. Olha o dono sangue aí, cara. De óculos de escuros dentro de casa. Faroleiro de barba. Faroleiro eles... de barba. Barba. Mas notaram de novo um barbudo lambendo salto? Meteu essa! Primeiramente. Projeto de comédia. Você acerta no nome dos seus canais. Porque o sujeito deve encher o saco te ouvindo. O cara deve ter um saco de elefante a te ouvir. Sim. Mas você me deu a oportunidade de, de te chamar do que você realmente é. Hum. Isso faz tempo que eu queria falar algumas coisas sobre ti. Caralho. Mas não queria partir do zero. A mãozinha segue frenética, ali, cara. Ele tem um podcast ridículo com uma psicoterapeuta foi mais uma <risos> das Meu minhas Deus. análises. Tá. E olha que eu nem peguei pesado com você. <risos> e olha que eu nem peguei pesado com você. <risos> e olha que eu nem peguei pesado com você. <risos> muito legal, cara, que escreveu Deus. esse texto, ele escreveu, eu nem peguei pesado com você. <risos> ele trocou de ambiente também, ele botou umas caneca no fundo. Dá pra ver refletido no, no óculos dele, a tela do computador com alguma coisa escrita, tá? Tudo branquinho, com as, as linhazinhas pretas, sabe? Mas, agora você abriu a caixa de Tandora. Você sucumbiu ao meu vídeo. Você não aguentou. Eu aposto que você tentou não dizer nada. Mas eu feri o teu erro. Mas como assim? Confesse. Jantou petri. Você sentiu um ferimento. É, eu você sentiu o ferimento? Você sentiu. <risos> Se fizesse um vídeo falando contra a minha pessoa, eu não esperaria nada de intelectualidade. Não. Você não tem preparo para isso. É lógico.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 E outro vídeo que eu faço graça é com o Adivinha qual que tem mais dislike? Adivinha qual que tem mais invasão de comentários de militantes, de xiliquentos uh, dando argumentos e refutando e xingando e dando dislike, dando, fazendo hashtag. Em qual dos dois tu acha que tem mais? Se gente tivesse 2017, ia ser das feministas. Mas como a gente tá em 2021 e as novas feministas são os MGTOWs, é no vídeo que eu falo de MGTOW.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 Falando sobre notícias que falam só sobre isso Isso é a minha única questão Eu queria ter um debate com ele de duas horas Não E, e aí no final do, eu fingo que eu tô me importando com o debate E aí eu vou perder o um ah. debate aos poucos de propósito <risos> Aí ele tu vai não fazer não feliz Tu ganhou Tu ganhou Caralho, tu ganhou Eu vou botar uma foto com, com a assunto pra direita no <risos> meu Instagram agora. O vídeo serve como prova Sim Você Sim. agiu igual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 Ih, que papinho, hein? Não, peraí. Não, agora o negócio começou a ficar legal. Peraí. Sabe que shaming é um negócio que mulher fala, né? É coisa de movimento de esquerda, Man. de gordofobia. Então, quando alguém faz uma piada de gorda, aí elas falam, eu sou shaming. Peraí, então tu disse que eu agi que nem feminista, e logo depois tu usou o termo shaming. Mas a gente inventa cada coisa? <risos> Você não tem laço intelectual. Que isso? Com quem esse cara tá debatendo? Que loucura. Não que eu seja o supra-sumo do intelecto. Intelecto. Uhum. Da cultura. Mas pra você, eu sou tipo um Isaac Newton. Ai, é, galera, parece que o Igor tá brabo, né? Bora ver o que, que vai acontecer. Isaac Newton. <coughs> você como era de Caralho! Olha isso! <risos> <risos> Olha esse meme, caralho! Em Você breve na doada Algo completamente inútil. Ah. Mas eu já recebi tantas críticas que criei uma blindagem invisível. Se o Paul tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. E se tu tivesse senso de humor, se fosse um cara alegre, tu ia me ver, tu ia rir pra caralho, tu a na brincadeira e a gente tá fazendo um forrascão agora, assim. Aí foi nessa hora que os malucos perceberam